Um Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Logo no início da minha carreira, eu ia para todas as negociações sem me preparar muito, sabe? Eu, eu confiava demais nas minhas habilidades para resolver qualquer problema na hora. Super-herói eu. Pois é, isso já deve ter acontecido com você também. Agora, a experiência me mostrou que nem sempre eu conseguia trazer os melhores resultados, justamente por falta de preparação. Então, fica aqui a dica, hein? Nunca vá para uma negociação sem ter feito a sua lição de casa. É, existem várias informações que você precisa descobrir antes do início da negociação. Por exemplo, quais as opções que o outro lado tem se ele não fizer negócio comigo? Que pressões será que ele está sofrendo nesse momento? Todo mundo que está negociando tem algum tipo de pressão. Será que ele tem um prazo para poder resolver a situação? Qual é que é o orçamento dele, hein? Quando você planeja a sua negociação, a tensão, o estresse diminuem. O cenário se torna assim bem mais familiar e várias novas opções vão surgindo à sua frente. Você fica mais tranquilo, mais tranquila e confiante, claro, para qualquer negociação. Você quer receber um roteiro gratuito de como planejar a sua negociação? Acesse o site www.márciomirandatudojunto.site www.márciomiranda.site E baixe o arquivo que tem lá. É um roteiro simples, mas que funciona muito, muito bem. Não deixe de se preparar para a sua próxima negociação. Combinado? Grande abraço!